O prefeito Maia anunciou hoje aqui na abertura oficial da semana sobre o autismo que a prefeitura deve criar uma secretaria de pessoas com deficiência. É um avanço importante porque quando você especifica o tema em uma secretaria, você acaba potencializando as ações em relação a esse tema. Claro que nós já tratamos a pessoa com deficiência em várias secretarias, a Secretaria de Educação, com os professores de apoio, com a Educação Inclusiva, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Juventude e Cidadania, a própria Secretaria da Criança, mas a experiência que nós tivemos ao criar, por exemplo, a Secretaria da Criança, valoriza a pauta. Né, e você tem a secretária ou o secretário é, discutindo com os demais secretários, então fortalece bastante então nós decidimos como deu certo a Secretaria da Juventude, como deu certo a Secretaria da Criança, o Instituto Ambiental que nós criamos então nós vamos agora concluindo as nossas reformas, criar essa secretaria que vai tratar especificamente da pessoa com deficiência e aí evidentemente trabalhar de forma é, intersetorial, né, com toda as demais secretarias.